E aí, meninos, tudo bom? Meu nome é Maria Sil, sou artista, cantora, e estou fazendo esse vídeo-release para falar um pouco sobre o meu trabalho, é, que tem três anos uh, sendo desenvolvido aí. Em 2016, final de 2016, começo de 2017, eu gravei minha primeira música, meu primeiro single, e eu acho que para eu pensar assim um balanço do que são esses três anos, eu tenho que falar de Olhos Amarelos, uh, que é uma música onde eu falo sobre viver com HIV AIDS, né? Foi através dessa música também que eu assumi a minha sorologia. Uh, uh -huh. E eu queria contar pra vocês, pra quem curte a música, pra quem gosta de Olhos Amarelos, a história por trás dela. Da vergonha a Ido, medo de ser assim segredo da vergonha, e do medo de ser assim, positivo. Eu tinha recebido o meu diagnóstico em outubro, eu acho, de 2015. Eu fazia parte de um grupo de teatro. Esse grupo tinha um diretor e dez atores ali, atrizes, fazendo trabalho. Eu contei para ele, né, para o diretor e para uma amiga, que era atriz do grupo, sobre o recente diagnóstico, enfim, estava numa fase de adaptação e tal. Passados uns cinco meses, fora minha mãe, só essas pessoas sabiam. Eu tive uma discussão, por conta de trabalho, com esse diretor de teatro, uma discussão séria, assim, e fui embora do, do ensaio. Isso foi num domingo. E o nosso próximo ensaio era numa quinta-feira. E aí, estou em casa e tal, minha amiga me liga chorando, passa em casa e me contou que ele, uh, depois que eu, que eu saí da sala de ensaio, ele revelou minha sorologia para todos os artistas que estavam ali. E esse foi um momento muito complicado, porque eu tinha pouquíssimos, pouco, pouco tempo de... De adaptação, assim, né? Eu não estava preparada socialmente nem politicamente para lidar com uma revelação de, de estado sorológico, de condição. E foram dias muito difíceis, porque eu sabia que na quinta-feira eu teria que ir lá para o meu último ensaio, teria que olhar para as pessoas, de nariz em pé, muito consciente de quem eu era. E foi nesses dias que eu criei a Letra de Olhos Amarelos. É legal estar tá falando disso, assim, porque a maioria das pessoas não sabem é, o que foi feito comigo é crime e é muito sério revelar o estado sorológica de alguém é crime só a pessoa pode falar se quiser quando quiser para quem quiser eu não levei isso para a esfera jurídica uh, porque na época não tive forças não tive condições mas levei para música fiz música a partir disso assim depois disso depois de lançar o meu primeiro single minha primeira música Olhos Amarelos. Eu lancei um EP chamado Us Ah! Teve um momento a Elsa Soares. E aí eu tive a alegria de, sei lá, tipo, tinha um mês que a música tava rolando, porque tinha um videoclipe e tal. É... E aí a Elsa Soares compartilhou esse momento. Foi muito feliz, porque eu estava na biquinha, comendo um bolo da biquinha plena, quando começou um monte de gente mandar mensagem, eu falei, nossa, o que que tá acontecendo? E quando eu entrei no Face da Elza, ela tinha gentilmente compartilhado o vídeo, colocado nos elogios que vocês podem ver aqui. Aí vai aparecer o um elogio. Ai, que chique. E depois de Olhos Amarelos, eu lancei um EP que chama Humus, tá nas plataformas digitais. Que trazer algumas reflexões também sobre o universo LGBT. Fizemos alguns shows aqui no estado de São Paulo, só com músicas de temática LGBT que abordassem vivências LGBTs, assim, foi bem bacana. E no ano passado, para encerrar esse ciclo, é, porque te teve o EP chamado UNOS, é, eu quis encerrar esse ciclo com uma sonoridade mais pop, gravando o Manifesto UNOS. Também é um trabalho que eu tenho o maior respeito, gosto muito. Quem não conhecer, dá uma buscada aqui no canal para ver. E a música, ela, ela é um canto é, que fala sobre ancestralidade, sobre pensar é, o corpo LGBT, as nossas identidades, orientações, como algo ancestral, como algo da humanidade. E o trabalho abordava, de alguma forma, a necessidade de falar sobre identidade de gênero e orientação sexual nas escolas fato da nossa base nacional como um curricular vigente não, não permitir que isso ocorra. Todo mundo, chão. Samba de samba. A gente não existe na BNCC. A gente samba no Congresso Conservador. A gente samba. É, obrigada Para quem está assistindo o vídeo até agora louca. É, eu queria apresentar um pouco Falar um pouco de como esse trabalho vem sendo feito é, Para as pessoas que já conhecem E também para quem não conhece Conhecer, procurar nas redes sociais Vou deixar todas as redes aqui no, no vídeo E dizer que isso É isso, entendeu? Vou dizer isso é, E agradecer por todas as todos esses feitos por todas as pessoas que colam junto comigo que colaboram assim é, não um trabalho independente não sobrevive três anos sem muita rede de apoio é, entre artistas entre fazedores entre sonhadores também de de outros modos assim é isso gente muito obrigada